Gente, estamos aqui, acho que já é uma falta de meio dia, chegamos desde seis horas, tem muita gente que já chegou aqui, dormiu nessa fila para ser atendida, não estão sendo atendidas, isso é uma pouca vergonha que eles fazem com o povo de Barcarena. Só basta que aqui ele já não tem emprego e quando tem emprego é fechada, já não ficha o povo. Tu acha que se tivesse. É, emprego aqui em Barcarena. Acha que o povo estava nessa humilhação aqui nesse sol? Aqui muitas das vezes a gente vem cedo para receber um benefício desse eles querem humilhar o povo. Isso não é justo que está acontecendo com o povo de Barcarena. Eu cheguei aqui era 8 é, oito e meia, porque já tinha gente lá lá na ponte já. As é, filas não É a bagunça só. Gente que via, chegava já vinha entrando. Pra Cagunçou tudo, queriam brigar, queriam tudo, tá doido. Eu não, não posso perder meu tempo aqui não, eu trabalho. A polícia deu uma ordem para encerrar o atendimento. Nós não vamos mais poder atender, eu só estou prestando um serviço. Então eu não posso encontrar a polícia, contra o que a polícia está dando ordem. É vocês vão receber uma mensagem de texto com a informação muito direitinho. quando é que vocês têm coisa é que você vai fazer. E aí, aguardem a mensagem, igual como vocês receberam da, da primeira vez, vocês vão receber de novo uma mensagem, titular o local, o horário, tudo certinho. Deve ser que chegou foi é agora. Dá vá agora aqui, se você família eu, tô sofrendo. eu sou sofredora, dona, dona Sandra, eu sou sofredora, a senhora me conhece, a senhora sabe a minha vida. Será que ele não tem uma uma, uma, uma, coisa, uma consideração comigo? Eu estou lá trabalhando lá, eles ter uma consideração comigo. Eu cheguei desde as 6 horas da manhã e eu estou aqui, plantada aqui com meu irmão, estou doente. Estou numa humilhação dessa, está numa humilhação dessa. Cansado de estar humilhada, cansado. Eu aqui não venho mais. Se eles quiserem dar esse dinheiro, que dê, Se não quiserem, pobre meu é deles. Eu vou permanecer lá no meu lugar até o dia que eles mandarem água de ver e me matar. E é isso que eles querem. Até meio dia eu não vou falar nada, gente. Vai cancelar? Não cancelar assim. E a gente tá aqui, olha. Bora, bora,